E aí pessoal, tudo bom? Quer saber como que eu estou jogando esse jogo aqui de PlayStation 3 no meu computador, com esses gráficos bonitos aí e leve para rodar em qualquer tipo de computador, ou quase todos? Assiste esse vídeo até o final, que eu vou estar ensinando a como baixar, configurar e jogar esse jogo em seu computador. Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Espero que você esteja bem. E hoje eu vou estar ensinando a vocês como configurar, baixar, jogar um emulador de Playstation 3. Esse aqui é o site oficial do emulador, que foi permitido pela Sony. Lembrando que esse emulador não tem nenhum vínculo com a pirataria. Então eu não vou estar ensinando a vocês como fazer isso tipo de forma ilegal. Baixando jogos piratas, as coisas todos em si. Vamos lá. Aqui... Você vai entrar no site lá e tal, do rpc3.net, isso aqui é a abertura do jogo. Aqui é o seguinte, nem todos os jogos vão funcionar. Como você sabe qual jogo vai funcionar? Você pode vir aqui em compatibilidade, e você vai estar olhando uma lista de jogos que está funcionando no seu jogo. Aqui, ó, esse status dele, Playable, significa que ele está jogável, certo? Vamos para 14 aqui, ver se a gente achou um jogo diferente. É... Não, ele deve estar por ordem de funcionar funcionabilidade. Esse in-game aqui... São os jogos que podem estar com algum erro de performance ou algum bug aqui a insuficiência de performance. Com alguns glitches, algumas coisas assim. Todos os jogos que estão loadable, tipo, são jogos que... Não vai funcionar mano, não, não, não esquece. Que vai dar tela preta, vai dar bug de FPS, eu Gosto de tudo. Esses jogos aqui são só os jogos que tem tipo a play para executar lá a intro dele e o menuzinho do jogo. Ainda vai funcionar porque ele não tá pronto ainda pro outro lado. Então vamos lá, nos jogos jogáveis. Isso aqui é são todos dos jogos jogáveis. Você pode pesquisar aqui, tipo, War um of War. War um of War tá aqui, todos os Alguns jogos do 3 está com problema em jogo. Mas vamos ao que interessa. O que interessa? Aqui em download, você vai estar tá baixando o, o emulador, certo? Eu vou cancelar aqui, mas... Não vou cancelar não, já está aqui, certinho. Mas eu já tenho o meu baixado na pasta, ele é bem leve. Ele, ele é... 20 MB, ele é levinho. Aqui você vai baixar... Aqui você vai baixar a firmware no próprio site da Playstation, eu vou deixar o link na descrição para vocês, que você vai estar tá aqui, vai estar tá baixando, que é a versão 4.87, já baixei aqui também, o arquivo, na verdade é 300 MB, mas eu vou cancelar aqui porque eu já deixei ele na pasta, o PS, PS3 Update, certo? E aqui, a mesma coisa desse daqui, então a gente fechar. Agora vamos lá. Após baixar, ele vai vir o um arquivo em RAR, que vai ser esse aqui, tá total. vai ser esse aqui. Você vai criar uma pasta chamada Playstation, né, para você se localizar, deixa eu dar essa daqui. Criar uma nova, estou ensinando tudo zero, vamos lá, vou criar uma nova, playstation 3, você abre ela aqui, você vai abrir o seu in você vai extrair lá dentro, normal, certo? Aqui você vai abrir o emulador, não precisa abrir como ilustrador você coloca aqui que você sabe os termos e tal, não precisa abrir normalmente, continuar novamente novamente né. Aqui é o update do Playstation, que foi aquele último que a gente baixou, vou estar tá só jogando aqui dentro. Ele vai estar tá instalando o firmware e vai estar tá atualizando o videogame. O videogame está atualizado, não mostra novamente, ok. Agora ele vai estar tá instalando todas as coisas da compilação do próprio videogame. Pronto pessoal, como vocês podem ver já foi instalada a atualização do videogame, agora eu vou estar tá adicionando o jogo aqui. Pronto, aqui já estamos com o jogo instalado Eu posso estar ensinando vocês a instalar o jogo pelo Discord Eu não vou estar ensinando aqui no vídeo Porque eu vou ensinar como configurar o emulador O jogo já saiu dos 500 porque Tem uma maneira específica para você colocar E eu posso estar ensinando pelo Discord Pessoal, aqui a vai em configuração Vamos em CPU Ele já está vindo configurado aqui Acho que porque eu já joguei Então ele já vai vir com a pré-configuração Mas você já deixa aqui no mínimo no mínimo Esses dois aqui você deixa ativo também o TSX instruction pode deixar ativado. Esse block size pode deixar no safe. E esse preferência de threads, ele vai vir no automático, você deixa no 2, porque é mais leve. E esse aqui você já deixa no pop então, também. Aplica e salva. Agora vamos em GPU. GPU, aqui é a renderização do, do jogo. Em Vulkan, ele vai estar tá, tipo atualizando de acordo com você vai jogando, ele vai estar tá atualizando. Então pode dar umas lagadinhas na primeira vez que você abrir. Agora o OpenGL vai fazer uma pré-renderização, para depois ele funcionar perfeitamente, então pode acontecer que ele trave mais algumas vezes, só que depois que você abrir o jogo ele nunca mais vai ter que fazer isso, já vai estar tudo certinho. Esse aqui é mais recomendado para Intel e esse aqui é mais recomendado para AMD. E você vai usar a placa de vídeo e o Intel você vai usar o próprio negócio da sua, do seu processador. Eu tenho 27, então tem uma geração, ele é muito bom. Só que minha placa de vídeo é um pouquinho mais antiga. Só que mesmo assim eu prefiro deixar na muka, porque como a gente vai estar tá fazendo uma configuração leve, então vamos deixar como se meu meu processador não fosse bom. Vamos deixar aqui na placa de vídeo. Placa de vídeo aqui no antistrópico, vamos deixar no 2 cheats para deixar a configuração leve. Esse anti aliasing vamos deixar disable, que isso aqui pode melhorar os seus gráficos, pode deixar um pouco travado. Limite de FPS, vamos deixar automático, não tem necessidade, que isso aqui é a taxa de FPS. Essa é a resolução. Dá pra deixar Full HD, certo? Mas a gente vai deixar na nativa, por quê? Porque toda vez que você tenta deixar um gráfico melhor do que o já vi no próprio videogame, ele pode dar umas travadas. E como o Playstation foi feito pra 120p em HD, e não foi a versão do, do Pro lá e tal, que vai vir em 4K e tudo lá. Vamos deixar esse aqui. Esse aqui a gente deixa padrão, padrão. Esse aqui a gente deixa a science. Esse número de threads, a gente vai deixar 2. E vamos dar um aplicar. Agora a gente vai estar tá abrindo o jogo, ver como que ele vai estar tá funcionando. vez que eu abrir, ele vai estar tá dando esse carregamento aí. E agora o jogo aparentemente ele abria normalmente. Bom, aqui está o trailer do jogo, né? Pode ver que tá funcionando normal. Está rodando a 30 fps, que são a taxa do jogo original. Se quiser deixar full screen, é só você dar dois cliques no meio da tela. Certo? Vamos estar tá pulando aqui, que isso não interessa muito. Vamos tá criando um save novo aqui. A configuração do jogo já vem tudo padrão. Não tem como mexer em gráficos, essas coisas todas. porque é um jogo meio antigo, né? feito para PS2. Então vou criar um novo jogo. Bom, como podemos ver, o jogo abriu normal. Está funcionando normal. Esse jogo aqui é meu jogo favorito. Desde quando eu jogava Playstation 2, eles fizeram essa versão remasterizada para o PS3. E... Está tudo funcionando perfeitamente. Os comandos lá do controle que eu coloquei estão tá funcionando normal. Como se eu estivesse jogando literalmente no videogame. Como vocês pode ver, está rodando bem lisinho. Vou chamar o cavalo aqui. Aliás, configuração é tudo certinha, tudo bonitinho, tudo funcionando conforme nos, o combinado. Se esse vídeo foi útil, foi útil pra você, deixe seu like aí embaixo, deixe seu favorito, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo pros seus amigos. Porque nem sempre você precisa de um computador muito bom para estar tá rodando um emulador legal, de um jogo legal que você gosta. E você não precisa necessariamente comprar o videogame, né? Já que você pode jogar tudo pelo computador. Então... Espero que tenham gostado, e apareça aqui mais vezes que vai ter mais tutoriais de como instalar outros tipos de emuladores. Pra quem não sabe, eu comentei no começo do vídeo, tem o emulador do Playstation 1 e do Playstation 2 no, na descrição, com o um videozinho ensinando a como configurar esses outros videogames. E é só isso mesmo galera, valeu quem assistiu até agora, falou e até a próxima.